preocupa o discurso que faz nessa casa o governador do Distrito Federal, de como as coisas das cidades estão bem, como se a gente não tivesse uma alta taxa de desemprego, tem gente na fila hoje sem leito de UTI, a gente vai pro sexto presidente do IGESDF, é uma vergonha nacional, essa é a cidade do buraco da desigualdade social, e da saúde falida, que cirurgias eletivas são canceladas, pessoas esperando um ano, seis meses, é a cidade das grandes filas pra fazer um um teste de Covid. E a letalidade maior de Covid, sabe onde está? É no sol nascente, porque quem mais precisa? Além de abandono em outras áreas, como o aumento da dengue e outras infecções na cidade. Não dá pra gente acreditar num projeto que não funciona pra cidade. E um projeto político do governador que fracassou na saúde. E a população do DF precisa ouvir essa mensagem. Seja no enfrentamento à pandemia, seja na garantia das condições mínimas de atendimento à população da cidade.